Olá! Nós vamos aprender agora sobre os nomes das coisas. Tem nome de pessoas, tem nome de animais, tem nome de objetos, tem nome de brinquedos, enfim, tem nome pra tudo. Vamos começar então? Esta figura aqui, você sabe qual é o nome disso? Isso é uma bola! E como se escreve bola? Se escreve assim, B-O-L-A. Bola. E isso? Você sabe? Ah, é uma casa, sim! Como se escreve casa? C-A-S-A -a, Casa Legal! E você sabe o nome disso também, não é? Sim, é o sol! E sabe como se escreve sol? É bem fácil! É assim! S-O-L Sol Vamos para mais uma palavra? Você sabe que animal é este? Sim, é um gato! E como se escreve gato? G-A-T-O Gato Certo! Agora vamos para alguns nomes de pessoas Este aqui é o Caio Como podemos escrever o nome do Caio? É assim, ó C -a -i -o. C-A-I-O Caio Além do Caio, na casa dele tem a sua mãe, que se chama Mari. Como se escreve o nome dela? Com M-A-R-I, Mari. Mari é casada com o Renato. Como se escreve Renato? r e n a T, o Renato. Pronto, agora conhecemos a família do Caio. Você sabia que tem nomes que começam com a mesma letra? Sim, por exemplo, Caio começa com a letra C e Kátia também começa com a letra C. Outro exemplo, Sol começa com a letra S e Sorvete também começa com a letra S. Elas têm a mesma letra inicial, a letra S. E assim você vai encontrar muitas palavras que começam com a mesma letra. Agora vamos para um desafio. A mãe do Caio se chama Mari. M-A-R-I, ok? Mari. O nome dela começa com a letra M. Agora o nosso desafio é procurar no meio de várias palavras o nome dela, Mari. Não esqueça que começa com a letra M. Vamos lá? Aí temos várias palavras, mas a que nós queremos é Mari. Onde será que está? Você já achou? Ah, sim! Aí está, Mari. E Mari começa com a letra M, a mesma letra inicial da palavra morango. E então, você gostou de aprender sobre as palavras e suas letras iniciais? Legal, né? Até a próxima aulinha!